Alone tem sido uma série de canções do XXXTentacion. All On era uma faixa perdida, mas apareceu em julho de 2017 na página do Reddit do X. Alone Part 2 é a segunda parte da série, mantendo uma vibe muito mais sombria do que a primeira parte. E, por sua vez, Alone Part 3 foi lançada no dia 16 de março de 2018. Essa música ela faz alusão a sua ex-namorada Diniva Ayala, que o acusou de diversos problemas controversos. E, além disso, essa terceira parte é como se fosse um desabafo do próprio ex sobre a solidão que o acompanha desde cedo e como pesa não ter uma pessoa para contar os seus problemas, nem mesmo te acalmar quando as coisas estiverem difíceis. A ex não consegue achar uma pessoa que entenda seus sentimentos, e muito menos possa desabafar emocionalmente, afinal, como o mesmo já disse uma vez em uma entrevista, ele acreditava que todos nós estávamos sozinhos nessa vida e ninguém verdadeiramente nos entendia. Outro fator importante para que o ex não conseguisse achar um ombro amigo, seria em relação à confiança, ele já foi tão apunhalado pelas costas devido a confiar demais nas pessoas que ele acabou desenvolvendo um certo tipo de bloqueio emocional causado por esses traumas vividos. Eu vou deixar aqui um breve trecho do X comentando sobre estar sempre sozinho. All right, alone. Alone is the My thing is whether people think they're alone, whether you're in a relationship, whether you're amongst a thousand people, you are still alone mm -hmm. because your lies are not known by these other people. Your sins are not known by these other people until you confess your sins until amongst another man or upon your God or even the devil or even what you believe in. Nobody will completely know you, so no one will ever know if you're being honest. No one will ever know what you want them to know. No one will ever know what you want them what you want them to know how you feel. You know, right? It's like it's like when a when a female goes and speaks and she's like oh and he asks, what's wrong and she's like oh nothing you know and then he's just like all right well i tried you feel me you don't that's not the response you want right that made you feel alone because this, you feel like this don't care enough to hear what you're talking about you feel me uh -huh. so then you get this feeling of being alone even though you're in a relationship at that right. so my thing is like i've seen so much i've done so much i've seen so much and i've just i, I know what others don't know about me or about this world at that and it's, it's being alone. So you I, feel alone because you don't have anybody who truly understands everything that you've been through? To some degree. Yeah. It's just it's it's some things are unexplainable, you know? Some things uh -huh. I I can't sit here and talk about because people will think I'm weird or people will think like I'm crazy. You feel me? With you Quando o ex começou um relacionamento com a e Yala, ele já estava lidando com alguns problemas emocionais e em um término de namoro. O ponto aqui é, é que ele já não estava bem e após toda essa controvérsia com a Dniva, foi o ápice para ele desistir de sentir qualquer sentimento, sendo bom ou ruim. Isso tornou o Jassy em uma pessoa fria de emoções. Nessa linha, o ex expõe um dos seus pensamentos sobre como poderia resolver de vez os problemas da sua vida, que seria simplesmente acabando com ela, só assim pra ele conseguir sentir alguma paz e conforto. <risos> Pelo fato de não ter com quem contar, o Jace teve de dar um jeito de passar pelos seus pesadelos sozinho lidar com toda essa angústia que ele sentia. Afinal, nada pior do que um pedido de socorro que ninguém pode escutar. What do I do? What do I o X não quer mais se sentir assim. Para acabar então com isso, o que ele precisa fazer? Para onde ele tem que correr? Para achar algum conforto e deixar essa solidão para trás? O Ex já havia chegado à percepção de que o ódio nunca iria te levar a lugar nenhum. Como mesmo já havia dito anos atrás na música Riot, entretanto, ele também chegou à percepção de que nem mesmo o amor levaria ele a algum lugar. Os dois lhe causaram muito mal. Claro, isso é mais uma referência também a de que lhe causou muita dor por consequência do Jace ter amado ela e que no fim de tudo, ela ainda fez ele ser muito odiado por vários. Algumas pessoas, quando estão no limite das suas emoções e não sabem o que fazer, tem como resposta gritar e usar as mãos para apertar os braços. Algumas apertam tão forte que as unhas chegam a entrar dentro do braço, talvez não a ponto de perfurar, mas deixar uma marca bem visível. O mesmo descreve o X ele está em uma turbulência de sentimentos que está deixando ele muito cansado e sem saída, e para tentar não sentir isso por pelo menos alguns segundos, ele tem esses ataques de pânico ao qual ele reage dessa maneira. Como já foi mencionado anteriormente, a Dniva fez o Jasa se apaixonar profundamente por ela, e assim apenas saiu da sua vida. Pessoas assim são chamadas de harderer, significa pessoas que sentem prazer em te destruir por dentro. Uma pessoa que gosta de brincar com sentimentos das outras. Assim, o ex escreve a Diniva e o que ela fez com ele. Virou as costas e riu de todo o estrago que causou para ele. What is my Muitas pessoas se questionam isso quando estão em uma fase ruim da vida. Pra quem você é importante? O que você agrega nas vidas das pessoas? Qual o seu propósito aqui? Estes são alguns exemplos. <música> E novamente, pessoal, isso é tudo sobre o que eu disse anteriormente sobre a Diniva ter usado ele e se aproveitado dos seus sentimentos, assim saindo da sua vida e deixando ao ex esse questionamento de qual valor ele tinha, se servia para alguma coisa, qual a importância dele. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por terem assistido até aqui, nos vemos em uma próxima e falou!